Nesse vídeo eu vou estar te ensinando aí como configurar a corretora Pocket Shop de da maneira correta para você estar tá fazendo as operações ali também eu vou fazer algumas operações em que vou pedir saque ao vivo aqui junto com você olha só se você não tem conta aí nessa corretora cria sua conta e vou deixar o link na descrição do site oficial também vai estar tá um cupom e um bônus tá que é onde você vai estar tá ganhando ali 50% por cento seu depósito é a única corretora que eu recomendo você estar tá utilizando bônus aí para porque você consegue sacar tranquilamente Olha só, eu tô com mil dólar aqui, conta real, tô com mil dólar, aproximadamente dá uns mil reais aí, mais mil reais. E eu vou ensinar primeiramente como configurar da maneira correta e também a gente vai fazer algumas operações aqui pra gente tentar fazer um lucro hoje, né? Segunda-feira aí, começando semaninha aí, dia 27, já final do mês também, né? Pra gente tá começando o próximo mês, mas eu vou tentar fazer uma grana aqui pra gente pedir um saque ao vivo. Vamos lá, primeiramente quando você cria sua conta ali, você configura certinho, tá? Faz a sua verificação corretamente pra você conseguir tá sacando, tá? Antes de fazer verificação, eu acho que você tem que fazer seu depósito, foi isso que eu fiz. Eu não verifiquei, mas já depositei, fiz algumas operações, só que quando você for sacar, você tem que verificar a sua conta, tá? Então é muito importante você assistir esse vídeo até o final para você entender o passo a passo, para você entender ali de fato o que há algum detalhe simples que você acaba pulando o vídeo e aí você acaba perdendo, e aí você vai perder também dinheiro à toa. Então é bastante importante assistir até o final para você poder pegar todo o detalhe. Quando você criar sua conta, como eu falei, você configurar certinho, muita gente, essa corretora, poucos brasileiros, eu tô vendo poucos brasileiros que tá utilizando. Só que agora começou, tá? Eles começaram a utilizar. Muitos começaram a utilizar ali. E aí vai, pum, estoura. E muitos começam a utilizar essa corretora. Porque ela tá pagando muito rápido, não tem delay. É a corretora que tá sendo boa atualmente aí, tá? São uma das que eu utilizo. Vamos lá. Pessoal, aqui são os ativos, tá? A gente vai escolher aqui, ó. Aqui, ó, diversas, ó, ó, que se você selecionar aqui, ele vai trocar apenas o ativo que tá aqui. Aí você quer deixar vários ativos abertos e o legal de tudo é que você vê aqui também, né? O movimento dele, você tá movimento de queda, movimento de alta, tá? Você clica aqui nessa estrelinha, a gente vai escolher aqui, ó. Lembrando que não fechou ainda o mercado aberto, eu vou abrir aqui mercado aberto, tá? Abriu GVP, o EURSD. Esse aqui eu tenho, eu vou fechar, ó. Só clicar aqui. Agora você vai clicar aqui no tipo de gráfico. A gente vai escolher o gráfico de barras japonesas, tá? Que é do stick. A gente vai colocar M1, que é o, o, o time frame que eu to, que eu opero atualmente, né? Eu vou falar sobre o tempo aqui também Que muita gente tá, tá confundindo, tá? Que é um pouco diferente Então tome bastante cuidado, tá bom? Aqui, finanças Aqui é pra você recarregar, retirar, né? Tórico Cofre é um dia que você deixa parado E que ele vai render Como se fosse um rendimento Mas eu não recomendo Aqui a gente vai fazer só as, as operações binárias meio Aqui, perfil Perfil de trade Perfil segurança Mano, tem muita coisa aqui Aqui são é, Quando você for operando For depositando For lucrando For sacando Você vai é, subindo de nível Subindo de ranking, tá? Eu vou mostrar aqui pra vocês ver ó. ó hoje eu não fiz nenhuma operação aqui mostra o resultado de hoje a estatística da costa reais por... para hoje não tem você vai subir de nível ó. eu tô no nível 3 da então gente vai subindo aqui de nível olha só agora aqui ó trade até tá? fechado ó. A gente não tem nenhuma transação hoje não fez uma operação sinais aqui também tem sinais tá esses sinais aqui pessoal às vezes um são assertivo outros não ó. eu vou pegar um aqui com 10 dólares para você ver ó eu vou pegar se eu clicar são sinais do ativos que tá Aberta aqui, se eu abrir aqui, vai aparecer o sinal do GBP. Se eu clicar aqui, vai aparecer o sinal do EURUSD. Se eu clicar, ele já vai executar o sinal automaticamente ali. Entendeu? Agora vamos ver. Eu já entrei aqui com 20 dólares só para fazer esse teste aqui junto com vocês para gente testar. Tá, não vai fazer falta aqui que meu gerenciamento ainda falta. Hoje é meu gerenciamento é até 100 dólares, então tem 80 dólares para a gente estar tá buscando um lucro aí, tá? Esses sinais, é, como eu falei, é assertivo e às vezes não. Então recomendo que vocês façam as operações aí estudando análise gráfica, como eu passo aqui no conteúdo aqui no canal. Tem vários vídeos aí, dá uma olhada, dá uma assistida, você vai aprender muito sobre as estratégia boa que eu passo aqui para vocês, tá? Olha só, já tomamos nós aí Trade social, pessoal, aqui você pode estar tá copiando esses trades, né? A gente pode clicar aqui, ó, escolher um trade, clicar aqui copiar eu posso, copiar, eu posso copiar ele mano mas tome bastante cuidado com isso pessoal porque às vezes ele toma lojas ali você acaba tomando lojas às vezes tem uma banca alta você tem uma banca pequena acaba quebrando ali torneios o bacana também é que tem torneio gratuito tá que você pode participar de graça totalmente de graça não precisa você pagar nada para você tá participando aí se você querer participar né aí você ganha uma premiação. pedido pendente né aqui para você abrir uma operação aqui ou a hora que você querer que essa operação execute por exemplo tem um, tem um canal no telegram eu vou deixar aqui meu telegram né às vezes eu mando sinais também lá sinais gratuitos que é para 5 minutos é, São sinais russos Pego, traduz E mando lá no meu canal Telegram Eu acabei de criar esse canal também Que eu, eu tinha outro Acabei excluindo né Tive uns problemas aí na a minha conta do Telegram Mas criei esse canal agora Você entra aí Que eu vou estar tá mandando sinais lá Diariamente eu mando dois três quatro sinal Lá dependendo do dia Se não for muito corrido Porque eu tenho que traduzir o sinal E imediatamente já mandar lá Pessoal tá E eu vou ensinar como você vai pegar os sinais lá ó é, Por exemplo Mandou o sinal no Telegram Você vem aqui Clica ó EuroJPY um exemplo Mandou no EuroJPY para pegar Pra pegar ali pra... Lá pra, aparece o ativo. E o horário que é pra ser executado. Agora, ó. 3 e 5, exatamente. Você coloca aqui. 3 e 5, ó. Você coloca 3 e 5. Certinho aqui, entendeu? Coloca o valor que você vai entrar na operação. Depois você coloca aqui o tempo. Que é sempre aí M5. Total de operação. Uma. E lá vai aparecer compra ou venda, E você vai... Deixa aqui. E essa operação fica pendente aí para você tá executando automaticamente aí. Quando mandar o sinal. que você manda sinal sempre 5 minutos antes da operação. Aqui o tempo. Tempo tá, e esse é o mais importante. Muita gente fica com dúvida: a questão do tempo aqui. Se eu deixar assim, ó, eu posso clicar aqui, eu posso clicar aqui. Se eu deixar assim, o tempo vai expirar aqui, ó, exatamente do, da mesma forma que tá aqui: 3 horas, 6 minutos e 3 segundos. Vai ser o horário que a operação vai terminar. Então, às vezes, vai passar de um minuto, ou vai ser menos de um minuto. Entendeu? Porque agora, ó, agora, se eu colocar assim, vai ser o tempo de um minuto corrido. Se eu pegar uma operação aqui, vai ser um minuto corrido que vai durar. Ali, minha operação, e às vezes eu gosto de pegar assim. E às vezes eu Pega assim também, tá? Aqui a gente opera para 5 segundos. Tem para 5 segundos também. Aqui também, né? Corretora tem para 5 segundos. Eu vou colocar M1 aqui. A gente vai colocar. Esse aqui mesmo, tá? Coloca aqui M1, deixa ativado assim mesmo. E agora, pessoal, vamos lá. já vou tentar fazer algumas operações aqui. Eu já vou entrar com 80 dólares. Eu já vou encontrar oportunidade boa para mim. Já fazer o meu lucro aqui. Já pedi meu saque, tá? Eu não gosto de ficar muito tempo aí na frente do gráfico. Eu vou fechar esse ativo aqui que tá com o payout baixo, tá? Aumentar minha tela aqui para ficar top. E vamos tentar fazer algumas operações aqui. Olha só, pessoal, já peguei uma entrada aqui. Eu vou explicar aqui o motivo para vocês. Pessoal, o motivo dessa entrada foi bem simples. Olha só. Ah, mas você não analisou, você não... Não fez análise. Você pegou na doida. Não. Oi, eu tenho mais de 5 anos dentro desse mercado. Então eu, eu tenho conhecimento suficiente de eu não precisar analisar. Já bater o olho já chegar a oportunidade e entrar. Então por isso que hoje eu consigo ter uma assertividade boa. Muita gente acha que não vale a pena você estudar. Com certeza vale muito a pena você estar estudando aí. Vale muito a pena você. O conteúdo que eu passo aqui para vocês, para você sempre estar estudando. Conteúdo top. Que faz você ter resultado aí dentro desse mercado. O motivo dessa entrada eu já identifiquei aqui. Já quando eu bati o olho, você pode identificar o seguinte: ó, tendência. Dentro tendência de alta certo tendência de alta fundo sempre mais alto aqui já impulsionou uma vela de alta tinha tudo para essa próxima vela ela subir também que isso aqui foi impulsionou de alta impossível nem é que é impossível tá eu gosto de falar assim porque eu, eu sou bem confiante na minhas análise de ela fizer isso aqui pode acontecer pode Mas uma vela força dessa entendeu ela tende a buscar aí depois ela vai buscar o um movimento de queda de novo depois alta depois queda depois alta sempre fazendo é fundos mais alto do que o anterior, tá bom? Olha só E agora ela vai corrigir aqui, ó Ela vai fazer o seguinte agora Ela vem corrigir aqui Depois ela vai fazer o corrigir Até ela romper o último fundo, ó Quando ela romper esse último fundo Aí sim ela vai buscar a tendência de queda Ó, já estamos com 45 dólares de lucro Hoje eu não vou operar muito, né? Ó, já tá com 233 reais Mas eu vou tentar fazer aqui Para o vídeo não ficar muito longo Vou tentar fazer mais uma operação aqui 145 dólares Ou eu bato o meu ganho Ou eu bato meu stop. E, pessoal, ó, eu vou fazer meu, de ó, tô aqui na Binance, né? Tô sacando pela Binance. Vou escolher aqui o SDT, vou escolher a rede, né? Que é essa rede aqui da da Binance. Vou copiar aqui meu endereço da minha carteira. Vou entrar lá, vou colar aqui minha carteira e vou continuar, tá bom? Olha só. Vai pedir esse código de PIN, né? Que vai cair aqui no meu e-mail. Tá lá, pessoal. Vou colocar meu código aqui, continuar e pronto. Pedir aqui o meu histórico. Tá lá, pessoal. Olha só e já pedi meu saco esse saque aqui foi que eu pedi de 65 dólar para ver se demorar muito para cair ó aqui já caiu tá isso aqui já caiu ó isso aqui que eu pedi agora e vou entrar aqui ó no e-mail para vocês verem tá aqui o saque ó que pagou 69 dólar aí na minha conta Tá, então não se esqueça de se inscrever no canal. Volte aqui no próximo vídeo. Então fique inscrito, ativa o sininho que eu vou mostrar aqui algumas estratégias muito boas. A gente vai lucrar também pedindo saca aqui ao vivo. Porque eu gosto assim: lucrei e saquei. Para conhe... quem me conhece, sabe que o meu operacional é esse. Meu dilema é esse aqui dentro do mercado. No mesmo dia que eu lucrar, eu já saco ali. isso aí, tamo junto. E é nóis.